Efeitos colaterais dos produtos NSP. O que é um efeito colateral de um medicamento? Efeito colateral é um termo impreciso que se refere a efeitos não previstos pela farmacoterapia que ocorrem quando se utiliza o medicamento em doses terapêuticas. Efeitos não pretendidos usando doses habituais. Mais frequentemente significa efeitos colaterais negativos. Hoje falaremos sobre os efeitos não intencionais de tomar produtos NACP. Portanto, os efeitos colaterais não são importantes e nem sempre negativos. E se estamos falando de produtos NACP, significa que os produtos NACP sempre podem ter mais benefícios. Homem de 65 anos, após colocação de estente, muitos medicamentos, restrições alimentares severas. Mudanças drásticas no estilo de vida. Ele teve que parar de fumar completamente. Para eliminar o desejo de fumar, ele decidiu mastigar alguma coisa. Sempre que ele queria fumar, ele tomava um comprimido ou cápsula. Após a colocação do stent, tomar os medicamentos prescritos tornou-se uma prioridade. Ele tomava os produtos da NSP em horários do dia em que não tomava medicamentos. O que ele levou? Iverflex, manutenção da defesa, vitamina D, lecitina e super-omega 3. Todos nós sabemos sobre seus benefícios para o coração e os vasos sanguíneos. Esses alimentos ajudam o fígado, o cérebro, o sistema endócrino, mas também estamos perdendo os benefícios óbvios para a pele. Iverflex. Iverflex contém MSM, condroitina e glucosamina fortalece o tecido conjuntivo. MSM é seguro e não tóxico. MSM é uma fonte de enxofre orgânico e ajuda nos processos de desintoxicação. O enxofre é essencial para a saúde da pele. Iverflex contém MSM, condroitina e glucosamina. Enquanto mastiga, ele definitivamente não pode fumar. Iverflex, o sabor é específico, mas quando você quer fumar, é melhor mastigar verflex. Manutenção da defesa. Fonte de vitaminas A, C, e Zinco, Selênio. Um poderoso antioxidante que foi escolhido para ajudar o coração. Esses nutrientes também são bons para a pele. Lecetina, é muito conveniente morder a cápsula e mantê-la na boca por muito tempo. Manutenção de defesa, ele pegou porque faz bem para o coração. Super ômega 3 não deve ser mastigado. As cápsulas com Super ômega 3 são engolidas inteiras. Escolher a saúde o ajudou a parar de fumar. Ele usou vitamina D porque ele era deficiente em exames de sangue. O comprimido contém 2000 unidades, ui, ele tomou um comprimido em 3 dias. O efeito positivo da vitamina D para a pele é bem conhecido. Quais efeitos colaterais apareceram? Muito estranho, mas as manifestações da psoríase, doença de pele que ele sofria desde a infância, desapareceram. Normalmente, novas erupções psoriáticas apareciam onde as roupas esfregavam a pele. Normalmente ele usava algum medicamento tópico, mas por ser um problema antigo, não era uma propriedade. O homem simplesmente aceitou o que tem. A psoríase não voltou, disse o médico. A psoríase está agora em remissão. Como poderia desaparecer se houvesse um agravamento grave no hospital? Ele não tinha nenhum tratamento específico para a psoríase. A questão da cirurgia cardíaca era mais importante. De repente um problema de longa data foi resolvido. O estado geral é agora avaliado pelos médicos como satisfatório. Toda a família de uma pessoa que perdeu a psoríase se interessou pelos produtos da NSP. Esses produtos foram usados para ajudar uma pessoa com um nos vasos do coração. Um dos objetivos era parar de fumar. Alcançou. Não havia escolha. Entre o fumo e a vida, escolheu a vida. De repente, descobriu-se que a psoríase recorrente desapareceu. O médico disse, psoríase em remissão. O resultado do aluno. Ele começou a pegar resfriados com frequência. Ele recorreu ao NSP com esse problema, resfriados frequentes. Efeito colateral de tomar zambrosa, manutenção de defesa, fórmula imune e coagulação. Esses produtos NASP foram escolhidos para suporte imunológico. Como resultado, ele teve que trocar de óculos. A visão melhorou. A miopia diminuiu. O aluno usou esses produtos. 1,5 dioptrias em um óleo e duas dioptrias no outro. A visão melhorou muito, embora na fase de escolha dos produtos NASP, tentar corrigir a miopia estivesse fora da questão. O pedido era para ajudar com resfriados frequentes. Funcionou, ele parou de ficar doente. E mais uma coisa. Ele parou completamente de tomar café. A sensação de vivacidade e uma onda de força surgiram aproximadamente a meio da primeira garrafa de Zambrosa. Mulher de 35 anos. Ela veio aqui com um pedido para perder o máximo de peso possível. Suas pernas sofreram muito, o excesso de peso corporal era de mais de 50 quilos. Com uma altura de 162 centímetros e peso superior a 120 quilos. Durante o primeiro ano, ela perdeu 31 quilos. No segundo ano, 15 quilos. E no terceiro ano, começou o aumento do peso corporal, devido à gravidez. O marido está feliz. Eles queriam filhos, mas ele entendeu que a esposa precisava cuidar da saúde. Como resultado, saúde, fertilidade e um bebê. Como a perda de peso ajuda a superar a infertilidade. A normalização do metabolismo aumenta a fertilidade. Este é um fato há muito comprovado. Ela levou Zambrosa e Solstic energy. Ambos os produtos ajudam a melhorar os processos metabólicos. Solstic Energia é uma bebida energética natural. Não contém praticamente nenhuma caloria. Energizador natural com nutrientes vitais. Zambrosa é um poderoso antioxidante natural. A mulher queria perder peso em primeiro lugar, para que suas pernas não sofressem. Os chinelos eram desconfortáveis. Condroitina, Iverflex, Kelp, Clorofila, Smart Mial super-omega-3, lecetina, bifidopilus, isso foi tomado durante o café da manhã e jantar. Ao almoço, cálcio com vitamina D, zambrosa ou solstique-energie. Entre as refeições, fato greberes ou São dois produtos que absorvem gorduras, toxinas, ativam a motilidade intestinal. Eles ajudam na perda de peso e desintoxicação. Aplicado nos pés. Teatrel tefu. tefu. e óleo de teatrel são usados topicamente para ajudar os pés. As pernas pararam de cansar depois de um mês fazendo o programa. E agora? A família se alegra com o um novo filho. Os filhos mais velhos ajudam. A mulher pesava 85 quilos após o parto. Um ano após o nascimento, lá 71 quilos. Nenhuma dieta especial. Estilo de vida ativo. Produto NSP, ajuda confiável. Estes são os efeitos colaterais que vimos hoje. Isto é para aplicação tópica, para ajudar as pernas. Smart Mial é uma refeição completa. Ele contém todas as vitaminas, minerais e nutrientes necessários para o dia. Dá energia para o dia por uma fração das calorias de uma refeição típica. Cálcio com vitamina D, Iverflex, Condroitina. Isso ajuda as pernas, e também articulações, ossos e pele. Esses produtos combinam perfeitamente com o Smart Mial. Lecitina, Super ômega 3 e Clorofila. A lecetina e o Super Omega 3 são gorduras saudáveis que fornecem a energia de que você precisa e, ao mesmo tempo, ajudam a perder peso. Calorofila, desintoxiante, antioxidante, melhora do metabolismo. KELP, fonte de iodo, desintoxiante, auxiliar na normalização do metabolismo. Um homem consistente um que parou de fumar e de repente perdeu sua psoríase recidivante. Um aluno que tinha resfriados frequentes começou a tomar os produtos NSP e melhorou sua visão. A mulher que pedia ajuda para as pernas. Ela queria perder peso para que as pernas não doessem. O resultado foi o aumento da fertilidade e uma gravidez inesperada. A mulher mais magra e saudável fica feliz, e sua família também. Produtos NSP. Sempre há o melhor.